E aí, gente verde? E aí, gente profunda? É muito triste conviver com pessoas mentirosas, né? Conviver com a mentira. A gente nunca sabe se a pessoa está falando a verdade ou não, porque a primeira vez que a gente percebe que alguém está mentindo, a gente perde a confiança. Então, eu vou te ensinar uma dica aqui para acabar com a energia da mentira aí no seu lar, no seu ambiente, no seu trabalho. Você pode fazer em qualquer um desses lugares e a mentira vai parar de fluir por aí e só a energia da verdade vai prevalecer. Então, fica aqui comigo que você já vai descobrir essa dica. Solta a vinheta, pessoal! As pessoas viciadas em mentira, elas, na verdade, são acometidas por uma doença que se chama mitomania. Existe uma doença catalogada para aquelas pessoas que não conseguem parar de mentir. Estão sempre inventando histórias e normalmente isso acontece por carência, né? quando a pessoa é carente e ela quer chamar a atenção dos outros, ela tem necessidade de ficar inventando histórias mirabolantes, sensacionais e incríveis para chamar a atenção das outras pessoas. E as plantas, né, dentro da fitoenergética, elas sempre atuam suprindo falhas que a gente tenha. Então, a mentira é como se fosse uma falha no caráter. É como se fosse um erro no sistema. E o manjericão, nosso amigo manjericão, ele é especialista em corrigir essa falha da mentira. O manjericão, com a sua fitoenergia, ele consegue irradiar a verdade e curar, né, tratar... Essas pessoas que sofrem então de mitomania, essas pessoas que mentem muito. As crianças também têm uma fase ali pelos de 5 a 7 anos de idade por aí, que elas inventam muitas histórias, né, fantasiosas e começam a contar mentiras para os pais muitas vezes colocando os pais em apuros, porque inventam mentiras na escola. E também colocando os professores em apuros porque inventam mentiras em casa, né? Então, o manjericão ajuda a equilibrar essa energia e também a fazer com que a pessoa tenha discernimento sobre aquilo que é verdade e sobre aquilo que é fantasia. Então, é, as plantas, elas têm esse poder de corrigir as falhas no nosso mental, emocional e espiritual. É através da fitoenergética. E tem também a fitoterapia, que é um outro estudo, uma outra pesquisa, que atua mais no corpo físico, com os princípios ativos químicos das plantas. A fitoenergética usa a fitoenergia das plantas, a energia delas, para atuar nas nossas emoções, nos nossos chakras, campos de energia, equilibrando aquilo que nos falta. né? repondo, recolocando, suplementando a energia que a gente vai perdendo durante o dia. Quando a gente se envolve em alguma treta, alguma discussão, algum problema, quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, quando a gente não está sendo feliz com alguma questão, quando a gente tem uma discussão com alguém da família, quando acontece um problema lá no banco, seu gerente liga para você. Então Todas essas coisas elas vão desgastando o seu campo de energia ao ponto de você ficar desvitalizado. E a fitoenergética buscou na natureza 118 plantas que são totalmente compatíveis com o nosso campo de energia e que repõem essa energia que a gente perde todos os dias. Então, cada vez que a gente interage com as plantas, que a gente está junto delas, a gente vai recebendo essa fitoenergia também. A fitoenergética catalogou as plantas específicas que atuam em cada ponto, de forma que o terapeuta ele pode montar um tratamento específico para uma doença da alma, para um problema emocional, para algum desafio que você esteja enfrentando na sua vida. E as pessoas que mentem muito, né, elas têm um desafio sobre falar a verdade. O manjericão traz essa energia da verdade. Então, o que o manjericão faz? Ele abre a consciência para enxergar o que está errado... Ele estimula a busca da verdade a qualquer preço, ele abençoa as escolhas e decisões e ele irradia energia mental. Então, o manjericão ele é um irradiador da verdade e se você tiver mudas de manjericão espalhadas pela sua casa ou manjericão na sua horta, ele ajuda a transmutar a energia da mentira e transformar essa energia em verdade, ok? Então, como que você vai fazer para usar na sua casa essa energia do manjericão para transmutar a mentira e transformar ela em verdade? Você vai fazer um, um chá da planta, né? Por infusão normal, quente ou fria. Então, você vai pegar uma, uma taça. Vai colocar água nessa taça ou no copo, ou seja, onde for. De preferência, copo de vidro, tá? Você vai colocar água aqui. Pode ser fria, tá? Eu prefiro água fria se você não tiver como esquentar ela no fogo. Fogo, fogo. Fogo que sai chama de fogo, tá? Não pode ser chaleira elétrica, não pode ser aquecedor elétrico, não pode ser água de micro-ondas. Se você for fazer quente, precisa esquentar no fogão, tá? Com fogo de verdade. Nem aquele fogão por indução não pode, tem que ser fogo. Você tem que ver o fogo aquecendo ali, tá? Uh, se você não tem... Fogo, fogo, você faz com água fria, que é o que eu tô fazendo agora, não tem um fogão aqui no estúdio. Então, eu vou fazer na água fria. Aí, você vai tirar algumas folhinhas do manjericão. Aqui, o manjericão, ele tá plantadinho, ele tá in natura, mas pode ser o manjericão desidratado, tá? Se você tem desidratado, pode ser. Você vai colocar na água. Aqui eu tô colocando várias folhinhas, mas pode ser até menos, tá? Pra você poder enxergar. Vai deixá-las em infusão. Beleza? E vai fazer uma oração da sua preferência. Quem me segue aqui no canal já há um tempo sabe que pode ser qualquer oração. Desde que essa oração te conecte com teu eu superior, que te conecte com o teu lado espiritual, que faça você se sentir com a energia elevada. Você vai impor as mãos, pode ser um canto xamânico, pode ser uma oração da sua igreja, pode ser um hino evangélico, pode ser uma música da Umbanda, pode ser uma ave-maria, pode ser um mantra, pode ser reiki, pode ser o que você souber fazer que te conecte com uma energia superior. Aqui, ó, tem um manjericão desidratado, tá? Pode ser também. Aí você fez a sua oração, ficou alguns minutos ali com as mãos impostas sobre a planta, se conectou com ela. Você vai transferir essa água para um borrifador. que Aqui eu já tenho um borrifador pronto, onde a aguinha do manjericão já foi transferida. E aí você vai sair pela casa caminhando e borrifando essa aguinha, tá? Você vai sair borrifando pelo ambiente em todos os locais onde as pessoas circulam na sua casa. Todos os ambientes mesmo, tá? Ah, tem um, uma edícula lá no fundo do terreno né? que a gente se reúne lá no final de semana. Vai lá também. Ah, tem um quartinho lá na rua, não sei o que. Vai lá. Ah, mas lá no segundo andar tem um sótão e tal. tal. Vai no sótão. Vai em todos os lugares e borrifa é, essa fitoenergia do manjericão, tá? E você vai fazer isso sete dias seguidos, certo? Vai fazer todos os dias durante sete dias, tá? É, a validade dessa preparação aqui é de duas horas. Você fez, depois de duas horas tem que jogar fora. Não adianta borrifar hoje, ah, amanhã vou usar a mesma água. Não, você vai ter que fazer de novo... Colocar as folhinhas aqui, energizar de novo, põe no borrifador de novo e faz amanhã, tá? Não dá pra guardar na geladeira ou guardar pra amanhã ou colocar numa garrafa pra depois, não. A validade do, da água e do processo de energização e fitoenergia da planta é de duas horas. Então, borrifou, descarta, amanhã você faz uma aguinha, uma infusão a frio nova, energiza de novo e borrifa de novo, tá? Faz durante sete dias, e a verdade vai começar a aparecer e as pessoas vão parar de mentir ao seu redor. Essas curiosidades, como planta para o vício da mentira e, e outras também, é, tem aqui no livro Fitoenergética: A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. Essa é a edição comemorativa de aniversário da Fitoenergética. É o livro mais completo da Fito que. Nós temos, tá? Tem as 118 plantas aqui e todas as propriedades fitoenergéticas delas. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui embaixo e acessar o link que a gente manda entregar esse livro lindo aí na tua casa. para você conhecer mais das plantas e poder utilizar o poder delas na sua vida. A fitoenergética já transformou a vida de milhões de pessoas que apostaram no poder das plantas e se libertaram do uso de medicações pesadas e hoje tem uma vida muito mais natural, sem contraindicações e sem efeitos colaterais. Então, clica aqui no link, leva o livro, que eu tenho certeza que as plantas vão fazer um grande trabalho de transformação na sua vida, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!